Era pra ser só mais uma gameplay de CSGO. Eu vou agora na frente do fogo, quando você quiser. Ah, não, você tá de 12, esse cara se formou meu palácio. Relaxa, matei. Banguei. Né? Mano, o mouse. Travou, não tava puxando mais pra de baixo, velho. O voltou. Caverna. Mata aí. Caverna, fala. É comeu, comeu olha um vou... que ele deu no Carlos, mano. É muito bom, mano. Mas logo notei que algo de estranho estava acontecendo. Tem tá, fica com a caverna aí pra isso, Que isso, Kikui. Forte, hein? Será que eu fiz barulho para subir na, na areia? Uma partida, um suspeito. E quando eu abri o perfil dele, eu vi algo inimaginável. Algo que pensei que jamais, em hipótese alguma, veria no CSGO em algum momento da minha vida. Passou B. É, C4B, C4B. tô direto. Capete. Isso daqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. E mostra o quanto a Valve está, ó... Nem aí. O quê?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 simulário que está na descrição e quem sabe começa 2023 com a skin mais rara da história do jogo. <risos> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Construção 337. Rapaziada, eu nem vou ficar falando muito. Eu vou deixar vocês assistirem, porque, rapaziada, juro. Ainda bem que eu estava gravando, porque dificilmente alguém acreditaria nessa história. Só quero agradecer antes a cada um que está se inscrevendo no canal. 2023 é o ano que chegaremos a um milhão de inscritos, eu espero. É o meu grande sonho. Então, se você puder, por favor, se inscreva no canal. É só um clique. E, mano, esse clique faz toda a diferença pra mim. De grão em grão, garante o papo, enfim. Vamos pro vídeo, que a história de hoje é bizarra. De nada a caverna, né? de novo Tem palácio, escutei, galera Tem palácio mais de um, acho. -B. eu acho D, corre, B Vamos torcer pra não tem passar tetris, É, A, é, A, ah, A, ah, A ah. Tira cara, não, palácio em Tetris, tetris Consegui já, consigo, Beleza, consigo. peguei um palácio Morre, 3 6. O tá falando B ou um meio, mano. Não tô, não tô conseguindo escutar. Mas, e outro Nossa. Ah. Tem banco. Tira a cara. Eles tão rotacionando no Fabi, esse pá. de um banco e um carroça. Eu vou ficar um pouco mais na. Guys. Vou fechar aqui. Smokear. Relaxa. Bombear bombear, porque não tá aqui. Tô rotacionando. Tá Hum, tá lá na... Olha o nick do mano É um chinês russo, sei lá Você que, que, que, que é isso boa, Default, default, default. Ah, no strafe 55 né Espalha pro meu tetra Linda, oh, linda, linda, linda Fazer uma jogada meio que é legal rapaziada Confio, um o smoke do Zayu, pai Vai agora rápida É, caverna até Nada meio, mano Consegue smoke a Palazzo? 2k, derrara smoke cabecinha Muita Cego que Nossa, sei que eu que tinha matado, velho atrás da do palácio mais um aqui Ai, como é smoke? foguete? B. Ai. Palácio 1, palácio 1. É, dois aqui e um B. Palácio 1 de Palácio caiu? 90 no palácio, não caiu. Não, ele volta, ele volta. Não morre, roxo. Sei, cara. O cara vai dar retake agora. Um cara na base. Tapete. Na van. Bateu Eu van, o um miado é ele. Tá, mercado, é mercado, mercado, mercado, mercado, mercado Linda, oh, linda, linda, linda, linda, Power. linda linda Lindo round Joguete é, tipo, ah, é pular na uh, uh. Ai, caraca, era pra ser uma smoke Espero que ninguém venha ah, errado palácio eu vou na frente do fogo, pode ser que seja. quiser. Ah, não, tá de 12 esquece. foi no meu palácio. Relaxa, matei. Banguei. Mano, o mouse travou, não tava puxando mais pra baixo, velho. Nossa, botou caverna. Matei. Caverna aqui, cara. Caverna palácio cara. Caverna tem Mano. Tá na ah, Menos 22. Véio. Mano, que round entregado, velho. Matei três. Gostaram? Nock, os dois. Eu seguro a flash no fade da Mario. Tá, fechou com ele. Só pedir a flash. Faz, faz, faz, faz. faz. Manguei. Nada. Tem meio. Tá, fica com a caverna aí pra vocês. Eu tô dar da cara, velho. Que isso, Kikui? Palácio. Forte, hein? Pode ser rápido, Como né? eu liga, como eu, eu liga. Será que palácio. eu fiz barulho pra subir na, na areia? Sacota. costa. Hum. Beleza. Meu pai. Tá sempre no palácio. Né? É, esse cara, mano, matou na Smoke agora do nada. Rato Abriu um mirado no palácio Palácio ah, oh, Mano, esse que cui Matei um AWP aqui agora Tem que Já na mão Nossa, valeu, valeu nossa senhora. Ai, mouse, velho. Joga bem agora. Mano, up e meio. Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma. Fala, abriu, Tem um tapete. Tem palácio. Boa. Up e meio, hein. Janela, tapete já. Né? Toma HS. Tá nojento aí. Ah, vale, tá vale a pena guardar, cara, velho Tem dentro do Valve já Vale a pena guardar, vale a pena guardar, vale a pena guardar Cavernão Banga palácio, banga palácio Eu banga já já Só pedir Banga Bangu Ai Nossa, trolla. aí banguinha Cavernão lá atrás Peguei um palácio Mais um, mais um, mais um fechou Beleza, vou bangar um cavernão, vou matar o cavernão porque eu sou bom pra caramba Nossa ainda, Caverna, caverna. Caverna lá atrás. Oxe, a meia Mano, nem da smoke. Nossa, agora eu trollei com um jeito. Tá, pode ter caído já. Caverna. Plantou B, plantou B, plantou B. Já deixa E plantou B. E plantou B. Atrasado, não tá uma partida muito fácil, galera Pelo contrário, tá uma partida, mano, bem difícil Eu também, não, eu também tô inventando algumas coisas aqui Que não precisava Vou tentar jogar mais safe, mais tranquilo já. Valeu Calma, é tá, eu humilhei o cara aqui, velho Tem um caverna na boca já Se você tem Tá Tetris já, já passou Tetris, mano. Opa. Caverna na boca não é Tetris. Tetris não é Caverna na boca. Kikui também arregaçando 18 barras. Ah! Isso foi esquisito, mano. Vazio. Ah. E um palácio atrasado. Kikui Teps, eu vou falar pra vocês. Sei não, viu? Sei não. Tem meio. Tem meio, velho. Né? Tem caverna, galera. Cabecinha, cabecinha. Mano, como que esse cara veio? Tem atras. Teratres. É passagem Deixa é eu Bomba tá aqui. Lindo caverna. Tá chitado tá chitado Tenho certeza. Mei, meio, meio, meio, ele. Tá, tá meio, Absoluta, mano. Absoluta. Essa jogada não existe. Tomou o H no pé. Linda. Tá muito cheatado, Tenho certeza, mano. Ah, não. Não é possível. Olha o perfil do cara, velho. Mentira. Como que, a, como que a Valve permite um bagulho desse, mano? Russo, print de cheat... Ah, não. Isso, isso é inacreditável, mano. Isso não entra na minha cabeça. Como que o, o cara... Ele pode estar tá metendo louco também, tá ligado? Ele pode ser um cara bom, joga pra caramba. Ele pode estar tá literalmente metendo louco. Essas prints podem ser fakes. Ok, eu vou baixar a demo depois e ver. Mas pela jogada que ele fez ali, não tem sentido nenhum, mano. Nem um, não, não tem sentido nenhum. Eu acho que aquela jogada não tem sentido nenhum. Eu posso estar tá passando muita vergonha. Mas não parece fazer sentido. Ó. Inventário privado, enfim. Vamos jogar até o final TV e ver, meu mano. Anime até perdi o round aqui. Ele não tinha informação que eu tava avançado na caverna, mano. Tapete 90. Eu não tinha informação nenhuma. Tapete 90. Eu, tô eu, tô três, eu, eu, eu, eu Vai, mano. É. Inacreditável. Dá tempo, pá. que as prints parecem ser reais. Sei lá, não sei. Não tem muito comentário xingando ele. É, tem um comentário de 2018, ó. Sem UAU não consegue sair do prato, mas é de 2018, mano. Eu vou jogar Mais essa partida meio. aqui até o final. Depois eu vou baixar essa demo. E na demo a gente descobre. Meio ainda. Esse cara é liso, velho. Meio ainda. Ah, e não fica cego? Comeu, comeu. 50 nossa, olha o Free Fire Não, que ele dando Carlos, mano. Que cu é muito bom, mano. foi merda uma hs pode vim b boa tem caraca eu escutei dando 2 hs tem 3b ta tá ali não vei planta ai pro tapete tá 3b tem sacanagem cara. boa, oh tinha 3b mano 186 de ping que tá jogando desse jeito É muito esquisito, mano Tudo bem que isso pode fazer parecer Que as balas dele são esquisitas, tá ligado? Mas ainda assim é, Tá, vendo, mano, mano. tá tudo muito suspeito aqui, tá tudo muito estranho Cabecinha Matei a L a cabecinha agora Pode Vai B, vai B ou Já vou Ah, passar ele, tô todo mundo aqui Puxou base, mano. Olha os caras falando aqui, rapaziada. Ó. Tá alto e é embora, 100%. Tá blatante. O roxo daqui tá fuchitado. Blatante pra quem não sabe é quanto o cara tá f******, mano. F***. Tá ligado? Olha o perfil da Steam dele. Já vi, já vi. Tá descarado mesmo. Tá na cara. Eu tô com muito medo, galera. De ser um cara Você muito lá, bom. Cara. Assim, sei lá, um BRD, um CSR da vida trollando. Porque o cara tem que ser muito cara de pau pra cheatar e deixar essas prints no perfil, tá ligado? O cara tem que ser muito cara de pau pra deixar essas prints, mano. Ah, tá embaixo da janela, mano. Valeu, boa, boa. O cara tem que ser muito cara de pau pra realmente cheatar, ser hack e deixar as prints no perfil. Ó, o cara saiu lá. L janela, o me saiu da partida, desconectou-se. É, saiu, vazou. Kikui. Meu Deus, eu trolei tudo, velho. Com esse cave matou cega. <risos> Mas quando o próprio time do Kikui começou a. a acusar ele, ele. ele quitou, tá ligado? Ele decidiu sair. Disse que ele tava muito. Muito, fogo, muito. fogo, fogo, fogo e Volt. E o perfil dele diz tudo, né? Licença da Valve também. Inacreditável. Se o cara for hit e não ter sido banido ainda, mesmo com as prints no perfil, meu pai, inacreditável. <risos> E esse cara não vai deixar ele plantar nem a pau. Come ele, mano. Valeu, valeu, valeu. Vou passar uma cal que é impossível não, não ganhar. Snowy, crava a janela de Alp. Vocês três vão por baixo e come liga. Confia. Eu vou entrar aqui. Essa cal é impossível dar errado, mano. Cala ali, liga, cala a liga. Já não tá lá. Esquece. É, começou Estamos a dar errado. De vou ficar liga. Eu peguei o jungle, pegou o jungle, jungle. jungle. Matei o jungle. Ah, é, é nosso, guys. É é, é, é É, ele é, é, é, é Linda, galera. Boa, boa. Linda, linda, linda, linda, linda. Vamos baixar essa demo já. Eu tenho certeza que o Kikui tava tá cheatado. Mas eu não consigo acreditar ainda que o cara cheita e... Mano, deixa esplanado no perfil. Em print e tudo. Não é possível. Então vamos lá galera, começou aqui a partida Olha, já é estranho ele parado na base é, Mas tudo bem, o trabalhador delícia também estava Mas, levanta aquela minha desconfiança dele possivelmente poder estar configurando ali alguma coisa no, no menu do hack Mas enfim, vamos ver, ó Se mexeu, se mexeu mas não andou É só mexeu a mira, Comprou o próprio 150 Ah, ah, ah Mano, ele viu Eu já achei que mira puxou Ah mano, eu já achei esquisito que vejam só Quando ele puxa a mira pra cabecinha Eu acho que ele Não era pra ter visto o Snow Way. Ó, viu? Ele, ele, ele puxa a mira antes do No Way aparecer Tudo bem, pode ter escutado Talvez, é provável Mas aí Nossa, ele Tira mal pra caramba Se afasta E já mira embaixo ele já mira embaixo, ó. É UAU wow e é embote Essa mira não pegou o tiro, não pegou o HS Mas vocês viram o movimento ali? Da mira puxando pra baixo, reajustando, toda bugada, enfim Mano, muito parecido, muito parecido Com aquele vídeo de mais de um ano atrás Que eu analisei a demo do Gacela, lembra? Que falou que tava jogando Legit Depois quando eu vi a demo, lembra aqueles tiros de Mac 10 dele? Então, muito parecido, muito, muito parecido E o Gacela tava achado, né? Depois ele veio tomar ban Vamos ver aqui o Kikui Muito estranho, ele já vem de gol lá de trás Olha isso <risos> Eu tô meio. Ele me, vem tá, tá, tá. Nossa, como... Mano, e ele é newbie ainda, velho. Recorre, recorre. Inacreditável que ele Nada teve para cara de pau de fazer isso. Ó, ó, oh, mira passar. puxando. E é um embote vagabundo, mano. Vagabundo?! É um embote ruim, vagabundo. Ah, é muito. Eu não preciso... Nossa, já... Tem na, no rato. Pode ter subido o liga. Queimou rato. Tapete, bem. Mano, ele, ele, ele não tava preocupado com nada, assim. Ele tava muito blatante. Mais, um, mais um. Os Faz caras um do time cara. dele estavam certos. Ah, ah, é, muito blatante. Isso, e um embote, assim. É. A da a pior dois qualidade dois, possível, cara. mano. Meu Deus do céu. Primeiro armadinho, terceiro round. E ele. Ah, ele não vai varar é esse cara. Gente do céu. Nossa, ele só não varou porque não tinha como. Tinha alguma parede ali mais grossa protegendo, mas ele tentou. Dois caras, esse de é é. no eu pé. Ó, e de e o cara, palácio. ele não... Mano, ele não tinha essa informação. O Carlos estava comendo por baixo o silêncio. Né? E ele, ele, ele não viu, ele não escutou, ele não viu. ele ignorou completamente a voz. Ele sabia que não tinha mais ninguém lá. O não caiu. Não, é Ó, atirou entrar, antes do cara entrar, aparecer. que eu não se movimentou já sabendo, tá ligado? Vai dar um prefire, quer ver? Não deu, esperou o cara tirar a mira pra abrir Isso é muito feio, mano. E aqui eu vou humilhá-lo Porque me falaram que ele tinha comido base Eu vi que na base não tinha ninguém mas nem que ele poderia estar aqui E aí o pai humilhou o cheater Cheatou, marotou. E bala tomou, papai Esse round que ele tá indo de Diggle pro palácio Eu acho que foi o round que eu, que eu achei estranho Que eu desconfei, ó Eu smokei palácio E ele vai me atirar na smoke, ó Vejam bem. Tem medo. Tá, tem Ó, ele caverna, tentando né, atirar né, no posso... cara. Ó, a mira puxando, mano. Que... Meu Deus, que ridículo. Que ridículo. A cara dura. Ele não teve vergonha na cara. Se cria vergonha na sua cara, ele vai se procurar trabalhar. Ele vai tentar varar o Snowy ainda, quer ver? Ó, o Prefire. Pinou Pode ser ainda, mano. Pode ser Pinou. Aí, guys. Bzinha, Bzinha. costa. Que cuido do céu. Ah, eu acho que não restam dúvidas, galera. Beleza. Tá cara. muito óbvio que ele tá cheatado. Muito, muito Palácio. óbvio. Palácio, olha isso, olha como puxa ali, ele ainda Palácio. morre. É, Ó, é, Eles entrando B. Ele tá cheatado, o próprio pessoal do time já falando Pode. que ele tava cheatado. Nossa, e aqui é um round Sim. que ele foi humilhado, papai. Olha como ele vem. Muita calma. Passou B. Nossa, não consegue fazer uma movimentação básica. Meu Deus do céu. Meu é, pai C4B, amado. 4B. Ele vai ganhar esse round, será? Olha isso, ele come parede, mano. O, o, o engraçado Engraçado não, assim Melhor, o que revolta Não é o fato dele usar hack porque muitas pessoas usam hack? É, infelizmente, algo comum no CSGO Não é certo, mas é comum O que revolta é ele cheatar na cara dura Colocar print cheatando no perfil E continuar cheatando A Valve não bane. Pô, a Valve vê que o cara tem print cheatando no perfil Deveria, ao menos, desconfiar e estudar as demos do cara Mas não, ela ignora completamente E ainda morre por... Vamos ver ele meio aqui, ó Snow e banga. Banga não, né? Esmoca. Dois ele mira em mais. um, mas se preocupa com o outro. Abre no timing. Gente do céu, mano. Ah, isso foi o round que eu tinha certeza que tinha cegado ele e não sei como ele me matou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O cara do L também pinou nele, hein? Nossa senhora. Eu banguei, eu deixei ele cego. E eu vou bangar outra, ainda. Ó, oh, banguei né? outra. Não ainda. Nossa, mano, ele não ficou cego porque a minha bang caiu atrás dele, inacreditável. Aí deu azar também, né? Mas não tiro o fato dele estar chitado, né? Não tem como. Ó, ó tirando na smoke, olha a mira puxando. Nossa, que ridículo, cara. Já jogando do CT, eles perderam o um pistol, um round forçado, ele comprou uma deagle. Nossa senhora, mano, tô falando. É o um embote mais vagabundo que existe. É o um embote da baileira. -Man. Inacreditável, mano. Comprou uma fama Olha, mano. <risos> Olha a movimentação dele, por isso que usa shit, mano. Não, não. Aí queimou e me matou Nossa, ainda, cara. inacreditável, velho. Ele ruxa, sabe que o Snowy tá ali, ó. E ele não abre porque ele sabe que o Snowy tá mirado. Que ridículo. Nossa. Agora ele vai abrir para dar prefire, quer ver? Ó. Abriu porque vi que o Snowy. White... Meu. Gente, isso é inacreditável, mano. Isso aí inacreditável. E ele tem medo de trocar com o Snowy, ele fica recuando, tá ligado? O Snow A vem pra cima e ele recua porque ele tem medo de tomar bala. Aqui ele vai dar uma. Eu lembro desse round. É, aí o Embot puxou na cara dura. Não tem como. Smokou. Ah. Matou na Smoke. Gente. Ele avançou. Sei lá. Começou foi apertou W na Smoke e matou nem da Smoke. Aqui ele tava, mano. Aquele já.. Aqui ele já não tava mais ligando pra nada, aqui ele já não tava mais ligando pra nada. E ainda morre. Galera, não tem o que discutir. Muito cheater. Muito cheater. Não, não tem como. Muito cheater. Indiscutível. Pior ainda, deixar as prints cheatando no perfil. Isso é bizarro, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Pachor1337, dois vídeos novos todos os dias. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachor1337. Falou!